Receita Federal Brasil Os riscos em aderir ao HERCT Como vocês já devem saber, este ano o Brasil aprovou o programa de regularização de bens não declarado no exterior. Neste vídeo vamos analisar os riscos em aderir ao regime de regularização, o HERCT. Or R -R Bom dia! Eu sou Enzo Caputo com SwissBankingLawyers.com Risco número 1. A declaração de regularização deve ser feita somente após uma análise muito forte de sua documentação. Caso você realize a divulgação sem ter a documentação adequada, você poder estar cometendo um grande erro. Por este motivo. É tão importante você optar por uma equipe de profissionais especializados no regime de regularização e que estejam presentes tanto na Suíça como no Brasil. Eu, Enzo Caputo, sou um advogado especialista em direito bancário e posso ajudar você a lidar com o banco como você por sua conta secreta. O Dr. Bata Simões, experiente advogado tributário, irá analisar a documentação é realizar o procedimento do HERCT de forma adequada e não gerar problemas para você no futuro. Em outras palavras, o primeiro risco é realizar o HERCT sem a documentação completa. Risco número 2, declarar seu bem sem ter realizado um planejamento tributário para o futuro. A lei afirma que não se deve apenas realizar a declaração, mas também que você tenha de rectificar suas declarações anuais de imposto de renda de 2014 e 2015. A partir da declaração, você deve ter cuidado com como manter os seus ativos no exterior a estesura fiscal mais eficiente. Declarar sem um planejamento é um grande risco que deve ser evitado. Por isso que uma cooperação entre abogados suizos e brasileiros pode fazer toda a diferença e resultar em grandes benefícios financeiros. Risco número 3. Somente um time multinacional pode garantir proteção integral. Esse também é um grande risco. Você deve se preparar para o futuro e se antecipar a problemas que possam seguir após a declaração. A lei do Herkt afirma que você deve manter em boa guarda por cinco anos toda a documentação referente aos bens declarados no Herkt. Por este motivo, é muito importante que você seja assessorado por uma equipe internacional como a nossa. Se a Receita Federal... Questionar algum documento apresentado você precisará de advogados para te defender. Contudo, o maior risco do HERCT é não aderir ao programa, não aderir ao HERCT, Isso é maior riscos. Nossa experiência prova que o mundo mudou e a transparência e a abertura fiscal será cada vez mais forte. Não declarar é um grande erro. Até mesmo pessoas que não têm mais bens devem declarar. Veja, los bancos pueden ser obligados a fornecer una lista de salida de clientes. Lista de salida de clientes, la liver list en in inglés. Clientes que tenham contas e desaparecerán. Pegue esta oportunidade e faça perguntas gratuitas. Pegue o telefone e me ligue ao número 0041442124404. Eu te garanto e te protejo com total sigilo e discreção. Podemos nos encontrar no Brasil ou na Suíça. Estou aqui para ajudar. Bom dia!